Estamos no lançamento da nova temporada do Querido Mudei a Casa. É a trigésima edição. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu adoro casas, sou completamente fã deste programa, lembro-me de ver desde sempre. Portanto, esta, toda esta coisa da transformação e de realizar sonhos, uma casa muda mesmo a vida e a qualidade de vida de uma pessoa, não é? O que é que os espectadores podem esperar desta nova temporada do Querido Mudei a Casa? Muitas ideias, muitas sugestões, muitas dicas lá para casa que são importantes. Muitas sugestões para as famílias que passaram a viver a casa, como também local de trabalho. Nós, esta temporada, queremos muito mostrar isso às pessoas. Nós temos tido uma evolução fantástica e sinto que cada vez estamos melhores. E, sem dúvida alguma, aqui o apoio também da Roi Merlin acaba por ter um cunho especial em cada um dos projetos que transformamos. Eu não quero arriscar, mas penso que seria muito complicado sem o Leroy Merlin. Portanto, este parceiro é quase o nosso coração. Esta ligação que nós temos com o querido a Casa faz parte não só do nosso modelo de negócio, dos nossos valores, da nossa, do nosso posicionamento de marca. Queremos realmente que as pessoas se inspirem, que continuem a considerar a Leroy Merlin no seu leque, de, de marcas para transformar as suas casas e tornar as suas casas o melhor sítio possível para viver. Qual a divisão que tu mudarias por completo na tua casa? Casa de banho, está a precisar de uma remodelação urgente. Precisa assim de uma casa de banho quase de hotel, aí. Exato, olha, adorava, então vá. adorava. Atenção, porque temos uma surpresa para ti. Não, não não, não, não vai acontecer. Ah, Parecia, mas não vai. Numa palavra, o querido Mudei a Casa na tua vida é... Família. Tão bom.